Eu sou Gabriel Jordan do, bagagem do trD e no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo bem diferente aqui pro canal, a gente vai fazer um jogo hoje Vocês sabem que eu tenho vários produtinhos favoritos que eu não abandono de jeito nenhum aqui no canal E geralmente eu não tenho um único favorito por categoria de maquiagem, geralmente eu não tenho só um primer favorito, uma base, um pó favorito Então pra esse desafio de hoje eu pedi pra minha produção, que no caso é a minha irmã Pra desembalar os meus produtos favoritos de maquiagem e colocar eles na mesma embalagem. para tentar adivinhar qual produto tá em qual embalagem e saber se eu realmente conheço os meus produtos favoritos de maquiagem. E se você já gostou da ideia, já deixa o seu like aí embaixo. E se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. E claro, continue assistindo. <risos> vamos contar por base. A gente tá com um sistema de duas câmeras, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui as bases. Eu tô com três pratos, basicamente quase todos os produtos, tu selecionou três, né? Isso. Tá, tu selecionou quais os meus favoritos? Da MAC, Maybelline, Mac, Maybelline e, Too e Too Faced. Tá, eu Mas... acho que essa... Não, é... não, Mira, que tá atrás o nome. Tu... Como assim? Qual era é o bochete? Ah, tu escreveu o nome aqui atrás. Foi. Mas enfim, eu acho que essa aqui é a... Eu tô botando a mão aqui porque eu posti isso aqui atrás. Eu acho que essa aqui é a da Maybelline, porque eu acho que tu pegou a do tubo de vidro, que deve ter sido a 24 Hours, <risos> e ela é meio grossa, tá vendo? Aqui é ela tem tipo uns chants, mas o cheiro... Olha, eu botei no meu nariz, mas o cheiro é dela mesmo. Tá, eu acho que essa aqui é da Maybelline, é do meio. Essa aqui do canto, essa aqui é o cheiro característico da MAC, completamente. É um cheiro químico, eu amo o cheiro da base deles. E essa aqui tem um cheirinho químico também, que é o meu favorita Com certeza essa aqui é a da Too Faced Então eu acho que o meu voto é MAC, Maybelline aqui no meio E Too Faced Eu tô certo? Quer saber agora se vou acho que fica melhor no final do vídeo, né? tá, pois pues então, só no final do vídeo eu vou saber mas o meu palpite é MAC, Maybelline e Too Faced MAC por causa do cheiro Maybelline por causa da textura, que é meio grossa e Too Faced por causa da textura, que é fininha Qual eu vou ficar com a da Too Faced se essa daqui for a da Too Faced, mesmo, né? mas eu tenho certeza que essa daqui é da Too Faced o cheirinho dela é químico, mas é muito levinho Eu sou muito burra, né? Porque eu tava virando o prato cobrindo a mão, mas eu esqueci que tem uma câmera aqui em cima que tá gravando a mesa. Que a câmera de cima já pega. Tá, beleza. Eu terminei de aplicar a minha base, então o próximo passo seria o corretivo, né? Isso. Tá. Tu separou esses três aqui pra mim. Quais são as três marcas que tu escolheu? Natura, prata e tá, então tu escolheu o Pro Longwear Concealer o corretivo da Natura, que só é corretivo da Natura e o corretivo da Tracta, que só é corretivo da Tracta eu não sei de nada não, eu acho que esse aqui talvez seja o da MAC porque ele é o mais claro e ele é o mais rosado e eu acho que esse aqui talvez seja o da Natura Porque ele é o mais escuro e ele é mais amarelado Esse aqui é num tom mais ou menos médio Que é como se fosse uma mistura dos dois Que ele é meio equilibrado, sabe? Ele não é tão rosado e ele não é tão amarelado Eu acho que daqui, os que eu escolheria Seria esse aqui que é o mais claro pra iluminar Mas eu não escolheria ele porque ele é meio rosado E eu lembro que um dos meus corretivos pro alongar da MAC Era rosado demais Eu comprei NW e VGNC Então eu acho que esse aqui é da MAC Eu tô muito em dúvida se esse aqui é da Tracta e esse é da Natura Mas eu tô achando esse aqui levemente mais escuro e um pouco mais amarelado então eu chuto que esse aqui é da Natura e eu chuto que esse aqui é o da Tracta porque ele é um pouquinho mais claro e também porque ele é um pouquinho mais grosso então eu vou escolher o da Tracta então eu terminei de aplicar corretivo e agora vamos selar tudo isso esses três pós aqui eu acho que eu já sei de cara de quem eles são, porque você escolheu de cores muito diferentes, mas quais são as marcas que tu escolheu? Robin Rose, Rose, Louis Luisance e Laura, Laura Mercier. Tá, de cara eu já sei que esse aqui é o da Laura Mercier, porque ele é o mais branquinho, Então e ele é o mais fininho também de todos aqui. Então ele é o da Laura Mercier e vai ser o que eu vou escolher. E esse pó tem cheiro de lixo, então é o da Ruby Rose eu odiei esse pó, nossa! e é porque eu escolheu dos meus favoritos, o que tu já fez no cheiro esse aqui, tem é cheiro de coisa velha então eu acho que esse aqui é o da Laura Mercier esse aqui é o da Luiz Anson e esse aqui é o da Ruby Rose, que é o que tem um cheiro que eu odeio então eu vou ficar com o da Laura Mercier Beleza, agora que eu já selei tudo usando o pó da Laura Mercier Próximo passo é contorno Então os três que tu selecionou foram esses Marave, Ruby, Ruby Rose e Payone Tem um que tá todo rachado <risos> E eu arrisco dizer que é o da Marave, tá? porque o pó da Mahave, ele mancha no meu rosto E eu não sei explicar como é que isso tem a ver, mas... E esse aqui, eu não faço ideia Eu acho que esse aqui é o da Paiô, que é daquela coleção da Boca Rosa Ele é o mais claro, e é mais ou menos na cor que eu uso e eu uso demais aquela paleta da Boca Rosa E tem um cheiro de pêssego Mas esse aqui eu não sei se é da Mahave ou da Ruby Rose Esse pó aqui tá mais grosseiro Tanto que ele tá rachado, então eu acho que ele é da Mahave Eu acho que é Mahave, Paiô e Ruby Rose E eu vou escolher o da Paiô, da coleção da Boca Rosa eu vi aqui nele, mas meu Deus do céu, o pó não tá mais nem saindo. Fez aquele truque, né? Que eu te ensinei de tirar o pó da embalagem e recompactar com álcool. Oi. Ah. Eu nunca ensinei ele aqui no canal, mas. Eu digo. Nossa, mas eu já me arrependi de ter escolhido esse pó da Boca Rosa, porque ele é muito claro. Mas é porque realmente dá pra ler tá? é a cor dela que eu uso essa clarinha. Essa cor de contorno é tão levinha que eu acho que ela funciona mais como um bronzer pra mim Mas eu gosto, sabe? Fica bem natural Não que eu busque naturalidade, né? Das minhas <risos> maquiagens Tá, a Próxima próximo da minha maquiagem é blush Quais foram os blushes que você escolheu pra mim? Eu esqueci o blush Ah, tu não fez blush Não, não, não. Ah, gente, eu vou usar um, o que tem na coleção. Vou usar esse aqui da Ruby Rose, que é rosinha, mais ou menos a cor que eu sempre uso, mas é porque não deu pra fazer. Eu vou passar o blush mesmo só pra não ficar muito diferente dos meus looks normalmente. Antigamente eu nem usava blush, tô passando mais só porque eu ultimamente tô gostando e não queria ficar sem hoje. Tá, eu passei o blush e eu vou voltar lá no meu pó da Laura Mercier Que é o mesmo que eu tinha usado Só pra fazer os recortes do contorno aqui no nariz E dar um pouquinho mais de polimento pro contorno Beleza, terminou o meu pó Eu acho que o próximo item seria iluminador Isso. Quais são os iluminadores que você escolheu pra mim? MAC, Ruby Rose e Maybelline MAC, Ruby Rose uhum. e Maybelline, então Eu nunca vou saber qual iluminador é qual <risos> Tem escolheu de tons diferentes e eu tenho muitas paletas que tem mais ou menos o mesmo tom Isso aqui parece muito aquela paleta flash mais all que eu tenho da MAC Tu escolheu um da MAC, não escolheu? Sim MAC, Maybelline e Ruby Rose Eu acho... Olha, pera bem, vou fazer o swatch aqui Esse é o primeiro, esse é o segundo E esse é o terceiro... Ele se desfez oh, oh. E é o que eu ia usar, porque é o que eu achei mais bonito eu acho que o do meio é o Master Chrome da Maybelline Não, eu acho que o da ponta é o Master Chrome da Maybelline Eu não sei se vocês estão vendo, mas eles têm uns brilhinhos aqui, ó Que são meio holográficos Esse do meio é bem rosado Então eu acho que... Eu não sei, pode ser qualquer coisa Eu acho que ele é da Ruby Rose E eu acho que esse último aqui é da MAC Eu não sei, mas eu vou chutar meio Maybelline e Rose Ruby Rose Mac, E eu vou ficar com o que eu acho que é da MAC Gente, eu quebrei o negócio, como é que eu vou usar? <risos> Ai, eu sou muito burro, botei muita força na hora de fazer o swatch, eu esqueci que esses negócios foram recompactados Mas parece muito o flash plus oi daquela paletinha Eu não sei se é a flash, porque eu tenho a rosinha dourada, esse aqui deve ser da dourada Ai, eu amo que eu tô falando sozinha, ela não tá nem fazendo expressão pra não me dizer qual é a maquiagem Nossa, eu já caguei tudo, gente, vou pegar o iluminador da mesa e passar na cara Vou tirar o excesso de pó que eu apliquei aqui pra delimitar o contorno e dar acabamento nele. Então, o próximo passo é bruma, mas como não tem como recompactar uma bruma, porque não tem como usar o spray, eu vou usar a minha bruma normal, só pra tirar esse efeito de pó. Meu nariz tá maior, é impressão minha. <risos> Maquiagem foi essa que tu me deu, garota, meu nariz tá maior <risos> Tá, eu acho que a próxima coisa que eu faria seria sombra Tá, tu selecionou seis sombras, que no caso são três de cada marca, né? É, eu selecionei Ludurana e NYX Eu tô muito convencido que esse lado aqui é o da Ludurana e que esse aqui é o da NYX Mas eu tô em dúvida por causa dessa cor aqui Eu vou fazer os swatches pigmentou bem mas essa fórmula aqui tá bem mais seca. Gente, as duas estão pigmentando muito bem, tá mudando só as cores mesmo. Olha, eu acho que esse lado aqui é o da Ludurana, porque ele tá pigmentando mais E as cores são mais fortes, mas as sombras são mais secas Eu não queria escolher o lado da Ludurana, porque eu não gosto da sombra preta dele E a da NYX pisa muito Tá vendo a diferença? Essa aqui é da NYX e essa aqui é da Ludurana Eu queria muito duas cores da NYX e uma da Ludurana Mas como eu quero duas da NYX, eu acho que eu vou acabar ficando com a NYX Mas enfim, eu vou passar pro lado que eu acho que é da Ludurana E vou ficar com a NYX Gente, como essas make foram recompactadas, elas estão dando muito fallout E eu tô morrendo de medo delas de mancharem. Então, eu vou fazer um baking Pronto, terminei lá os meus olhos com as sombras E colei os cílios, porque não tem como escolher cílios E o próximo passo é batom Eu vou te dar um desconto, vou te dar outro batom preferido pra passar. Ai, pois, áudio, ah, então Aquela que eu tô batendo dentro da do vídeo Então <risos> De batom eu não vou precisar escolher. Ela já me deu o meu favorito, que é um desconto. E realmente tá na hora já, né? Eu pensei que ia ter um descontinho também da brincadeira, mas foi só no final. Então, vou apitar aqui. Todo mundo sabe que é o meu batom favorito, é o 223, For Então, gente, o surto. Deixa eu explicar pra vocês. A minha câmera parou de gravar e, basicamente, a gente tava recapitulando sobre as maquiagens e a gente perdeu esse arquivo todo, mas a minha irmã tá aqui ainda. Então, basicamente, o que que aconteceu? Esse aqui é o pratinho da base que eu tinha usado. Eu acertei o da base. Era da Too Faced e as outras lá também estavam certas. Infelizmente, eu perdi a reação genuína na hora, porque a câmera parou de gravar, na verdade. Mas enfim, o segundo prato era o do corretivo, que é da Tracta, também tava certo Eu descobri pela cor e a básica é pela textura No caso, esse pratinho aqui, eu vou tentar virar pra vocês Que tá cheio de pó, que era justamente o da Laura Mercier Que eu já tinha certeza por causa da cor dele também, da textura Já o pó de contorno que eu tinha usado era o da Payot, eu acertei também Mas eu errei nos outros dois, o que tava mais ressecadinho na verdade, era o da Ruby Rose e não o da Mahave, como eu tinha presumido. Iluminador, eu acertei o da MAC, mas eu confundi os outros dois. Eu confundi o Master Chrome da Maybelline com o outro da Ruby Rose, que eu não sei de qual foi. Foi o Baked Highlight? Foi? Que tu usou? Foi. Ah, tá. Então eu confundi o Master Chrome com o Baked Highlight. E as sombrinhas eu usei da NYX mesmo. Como eu falei pra vocês, eu tinha suspeitas porque estavam bem mais fortes as cores e não estavam rachando, sabe, na fórmula. Claro que as fórmulas vão ficar mais secas porque elas foram recompactadas, mas ainda assim eu desconfiei porque naturalmente as fórmulas são mais resistentes. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada pela minha irmã que ficou aqui na produção. Quer dar um oi ou não? Não, muito feliz. <risos> tá bom, então. Ela não quis aparecer, mas obrigada por ter participado e por ter preparado as maquiagens aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei aí embaixo e mostrar o seu apoio. E se você é novo por aqui, já clica nesse botão vermelho aí embaixo pra se inscrever no canal e no sininho do lado dele pra receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E se você quiser me seguir e ficar por dentro de todas as novidades, você me encontra no Instagram e no Twitter, ambos em trd. No meu Instagram sempre tem fotos de looks, tanto de maquiagem quanto de outfits mesmo. Tem mini tutoriais por lado, sempre nos stories, tem destaques lá no meu Instagram. Então então super vale a pena conferir. E com tudo isso dito, nós já estamos chegando no finalzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you!